Olá, aqui é o Daniel para mais um vídeo de Psicologia e eu tô aqui novamente na varanda do meu condomínio. Hoje vou falar novamente sobre o livro Hackeando Tudo, do Rian dos Santos. É um livro muito bom. Se você ainda não comprou, compre, porque esse livro ele vem com vários hacks diários, vários hábitos diários para você colocar em prática na sua vida e mudar muitas coisas. Hoje vou ler aqui o hack 62. Hack 62 aqui do livro, ó, que é Connect... Conecte duas pessoas que tenham algo em comum é, Faça algo construtivo com as suas redes sociais Então muitas das vezes a gente usa as redes sociais só para é, Curtir a foto dos outros, stalkear aquela pessoa que a gente tem interesse é, Ou enfim, qualquer outra coisa Perder tempo discutindo sobre futebol, enfim Mas agora a dica que o Ryan deu foi bem bacana E eu usei hoje e funcionou muito legal é, Para mim, para o é, Davi e para o Carlos, eu ia falar o nome do Carlos antes do Davi, mas enfim... E funcionou para nós três, porque hoje, hoje à noite nós fizemos uma gravação aqui no condomínio é, de um curso de sonhos lúcidos que é, eu gravei, e o Carlos e o Davi me ajudaram. Então, é, nós três... Esse, nesse processo de gravação do curso nós trocamos muitas experiências nós falamos sobre assuntos com relação à comunicação à edição à gravação de vídeo à psicologia enfim é, nós trocamos muitas experiências e todos os três cresceram então é, eles não se conheciam eu conhecia o Davi separadamente conheci o Carlos separadamente e aí a gente eu mandei uma, uma mensagem pro Davi falei cara tem um amigo meu aqui que vai vir aqui para um processo de gravação e tal se tem interesse em conhecer ele tem esses resultados aqui já fez essas coisas e mandei pro Carlos também e os dois disseram que sim e ele nós três nos reunimos e, e fizemos esse esse processo de crescimento juntos. Então, é, quando você simplesmente quiser crescer, se desenvolver em alguma área, pense em pessoas que você possa conectar, duas pessoas que você conheçam mas que essas pessoas não se conheçam ainda, e que você integre esses seus grupos de amigos diferentes. Né? Normalmente as pessoas elas têm um pouco de, de não de receio, mas acaba, acabam lidando com grupos sociais de amigos diferentes. É, agindo de uma forma com determinado amigo Agindo de outra forma com outro determinado amigo E acabam não conectando os amigos em comum Mas se você usar essa técnica Você pode conectar muito mais pessoas Ter muito mais resultados E fazer com que todos ao seu redor ganhem Todos ao seu redor cresçam todo, Todos ao seu redor aprendam algo novo Beleza? Inclusive, esse vídeo agora que eu tô gravando Eu tô estabilizando o celular na parede Que foi uma dica que o celular Que o, celular não, que o Davi me deu é, Quando a gente estava falando sobre gravação e, e, e utilizando o celular como recurso e tal ele falou cara eu tô assistindo seus vídeos lá no YouTube e eu vi que você tá mexendo muito a mão gravando solto e tal isso gera uma um, um vídeo não estável então coloca ele parado na parede que vai te ajudar um pouquinho mais né e usa a câmera traseira por enquanto estou usando a frontal porque, enfim, eu tentei gravar com a traseira, fiquei um pouco enrolado, então vou ainda precisar praticar um pouquinho mais. Mas percebe que se conectar com pessoas é, vai fazer com que você tenha insights que vão mudar o seu dia. De repente você está vivendo uma, uma rotina muito maçante, uma rotina muito pesada e alguém compartilhar uma insight com você vai fazer com que tudo fique muito diferente. Então é isso, essa é a dica do vídeo de hoje. Se você gostou, clica aqui em curtir. Eu vou deixar também a descrição é, do canal do Carlos e do Davi para vocês acompanharem um pouquinho do trabalho deles e verem que eles fazem um trabalho só sensacional, beleza? Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!